Oi, Alex Vargas aqui e hoje trazendo uma história de superação, trabalho, luta e conquista. Hoje vou bater um papo com o César Borges. Atualmente ele está trabalhando como afiliado, com ótimos resultados e conseguindo esses resultados, mais interessante, em um tempo relativamente curto. Na nossa conversa de hoje, ele vai compartilhar conosco como foi o seu início, sua história de superação, de como foi o processo de ter uma família para sustentar, ser demitido e ter começado do absoluto zero o seu negócio online. Ele vai compartilhar conosco também todo esse processo. Além disso, ele vai nos mostrar da onde está vindo os seus resultados hoje, os principais resultados que ele tem hoje, o que, que ele faz para ter esses resultados, como que é o dia a dia do negócio de afiliado dele, além de compartilhar exatamente o que ele faria se começasse hoje. Para quem está começando, essa, essa parte aqui é ótimo, tá? Fica ligado nessa parte. Um ponto muito importante que ele vai compartilhar também é, é como que ele usa o Facebook de forma orgânica, ou seja, de forma gratuita, sem usar anúncios, para fazer vendas todos os dias. Então já faz assim, coloca esse dedo aí em cima do botão gostei aí do vídeo e também já se inscreve no canal para não perder mais nada, tá bom? Vamos lá então? E aí, César, prazer falar com você. Como é que tá, cara? Tudo bom, Alex? É um prazer poder estar tá falando aqui com você. É criador aí do Fórmula Negócio Online, o primeiro curso que eu fiz aí. É um prazer, Alex. Cara, que bom. Eu fico muito feliz em falar com, com alunos e hoje, né, que já estão trilhando o seu próprio caminho aí, que estão tendo resultado e que baixaram a cabeça e trabalharam, como é o seu caso, né, você vai contar para nós aqui. Teve alguns problemas, teve algumas quedas, quem não tem, né, e, mas não deixou isso atrapalhar, não deixou isso afetar, conseguiu trabalhar a mentalidade, conseguiu trabalhar o foco no que realmente queria e conseguiu superar os problemas que teve, as quedas que teve e hoje está vencendo nesse mundo do marketing digital. A gente sabe hoje que, eu sei por pesquisas, por alunos, é, um dos pontos que mais acontece é que o pessoal ele, ele começa e enfrenta algumas barreiras ao longo do caminho, que é uma coisa normal isso em qualquer negócio, e acaba que desiste muito fácil. Não dá o tempo ao tempo necessário para conseguir os seus resultados. E você, pelo que a gente conversou antes, eu percebi que a pessoa que persistiu é, e está aí. E a prova disso que deu certo é hoje os seus resultados que você está tendo. Então eu vou, para a galera que gosta de saber, quem está começando agora, eu vou te perguntar, se você quiser compartilhar conosco aí a sua, uma história de como que você começou nesse negócio. Qual que foi o seu motivador para começar no marketing de afiliados? Perfeito. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou César Borges, eu tenho 36 anos, sou casado, pai de dois filhos e vou fazer um resumo bem breve aqui de, de o que eu fazia antes e como eu vim parar dentro do marketing digital. né? Então, por 13 anos da minha vida, eu trabalhei com construção civil, né? É uma área totalmente diferente e fui empresário, tive duas empresas, quebrei e recomecei novamente. Né? É, há um, aproximadamente um ano eu já estou trabalhando com marketing digital. É, o Fórmula Negócio Online foi o primeiro curso que eu fiz, foi o curso que abriu as portas para mim dentro do marketing digital. Né? É, foi uma coisa que eu sempre gostei na minha vida é de, é, é de tecnologia. Né? Então, internet, é, informática, computador, tablet, essas coisas me, me atraem muito. Né? Você, pensei... você, você tinha conhecimento em informática antes de começar? Não, não. assim era... o conhecimento é muito básico, né? Era a internet mesmo, era mais o gostar mesmo, né? Mas em termos assim de é, saber fazer algo mesmo na internet, fazer uma, uma, uma, um site, é, canal no YouTube, essas coisas eu não sabia de nada. Mas eu tinha... não sabia, então começou praticamente do zero. Eu comecei do zero, né? Eu, eu sempre tive um fascínio por isso e sempre tive muita vontade de trabalhar com a internet, né? Eu nunca, eu nunca me esqueço de quando eu conheci a internet no Brasil em 1997, né? Internet de escada e o primeiro site que eu abri na minha vida foi o site do UOL, né? Então, assim, é, aquilo ali me, me, me trouxe um grande fascínio, né? E, e parece que daquele dia para cá tinha uma coisa que me dizia assim que um dia eu ia trabalhar com a internet, né? É outra, outra história também. De, de, de trabalhar em casa, computador, que, que me marcou bastante também. Foi o primeiro computador que eu comprei. né? Isso quando eu tinha 18, 19 anos de idade. É... Comprei em 24 prestações. né? Não Era caro para burro, era Sim. internet de escada. E eu pensei, falei, puxa, eu vou trabalhar em casa agora. Só que, enfim, é, nem sempre a gente consegue o apoio das pessoas que a gente precisa para poder dar esse pontapé inicial. Então, isso se... se... Atrasou por um bom tempo, né? E agora, com 36 anos, eu consegui, e graças a Deus, é, vem dando muito certo. É, eu costumo dizer para algumas pessoas, né, que me seguem, que estão acompanhando o meu trabalho aí desde o início, que não foi fácil. Né? Eu comecei a ter resultados após 10 meses de, de já estar trabalhando com marketing digital, né? Então, algumas pessoas querem ter resultado rápido aí e acabam desistindo por isso. Né, e eu não desisti, e mesmo que eu não tivesse começado a ter resultados ainda, eu não teria desistido, porque eu tenho uma convicção muito forte comigo que esse negócio é, vai ser o um negócio que vai mudar a minha vida. Né, então foi dessa forma que eu vim parar aqui, e estou muito, muito, muito satisfeito mesmo com os resultados que eu estou tendo, e graças a Deus eu estou num um ponto assim que eu estou decolando, e eu não quero descer tão cedo. E aí esses 10 meses foi tentando, tentando, tentando, sem ter lucro, né? Sem ter lucro. Muitas vezes foi investimento, né não só financeiro, mas de, de tempo também. De energia, né? De energia, de aprendizado também. Eu sempre falo para as pessoas que estão me acompanhando que uma das coisas que você mais vai ter que investir é no conhecimento. Né? É, algumas pessoas é, questionam muito o fato de ter que investir no início num curso, num treinamento, e que às vezes não tem dinheiro, ou que o curso, o treinamento é caro. Mas enfim, você está investindo num conhecimento que é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Né? É diferente de quando você tem que investir em algo onde você vai comprar um produto físico, vai estocar, vai acumular e de repente não tem a certeza de que você vai é, conseguir é, ter o seu retorno. Né? No caso do conhecimento, basta você colocar em prática. Então, você adquiriu aquele conhecimento e se você põe em prática de acordo com como lhe foi ensinado, não tem como não dar certo. Então, assim, por mais que você queira economizar no início, é, eu sei que é difícil, principalmente pessoas que estavam na minha situação, que são pessoas que perdem o emprego, estão desempregadas, e às vezes acabam entrando num desespero, eu converso com pessoas aí é, que me mandam mensagem no Facebook falando, puta cara, eu estou desempregado, é, minha esposa, meu, meus pais, meus familiares estão me cobrando e tal, quer dizer, é complicado essa pressão, né? Mas... É, é muito importante você botar a mão na cabeça nesse momento e ter calma, porque senão você é, vai meter os pés pelas mãos e vai voltar a fazer o que você fazia antes. E aí você realmente vai se tornar uma pessoa frustrada e não vai obter o resultado que você realmente deseja. Né? E esse, essa parte, eu acho interessante porque aconteceu comigo, as pessoas ao redor. Como é que foi no seu caso? Foi apoio? Foi desapoio? No meu caso, o que, que acontece? É, eu até gravei um vídeo falando, né? Eu costumo chamar essas pessoas de negaólicos, né? E não necessariamente todo negaólico é uma pessoa ruim, né? Mas no meu caso, eu tive esse problema. É, muitas vezes não é por mal, né? Muitas vezes é para tentar te ajudar. Exatamente, principalmente familiares e amigos, né? Amigos, amigos, né? Não colegas, né? Sim, sim. Mas familiares e amigos, às vezes eles tentam te proteger, é. né? Mas muitas vezes essa proteção, é, eles não sabem que vai ser prejudicial para você. Só que no meu caso, eu tive isso ao longo da vida. né? Foi, na verdade, isso que me que retardou o meu início em algumas coisas. né? Depois que eu casei, eu, graças a Deus, estou com uma pessoa que me apoia em tudo que eu vou fazer. Sim. Então, hoje eu não tenho mais esse problema. né? A partir do momento que eu decido fazer algo, eu simplesmente me, me é, comunico à minha esposa, nós conversamos, debatemos sobre aquilo ali. E se ela fala, é isso que você quer, você vai ter o meu apoio. E aí eu tenho o apoio da minha esposa e dos meus filhos. E para mim isso é bastante importante hoje. E eu acredito que é por isso que tem dado cada vez mais certo, né? É, ter uma pessoa que a, a apoia junto é, um, é, é ótimo, porque é um motivador a mais. A gente tem que aprender a se motivar, mas quando tem alguém que ajuda a motivar, é bom. Agora, o que a gente não pode, tem que cuidar um pouco, e isso aconteceu comigo, a gente acaba ficando é, chateado com as pessoas em volta, porque, só que o problema, que hoje eu entendo bem, é que as pessoas, a minha família, né, que eu comecei antes de, de, de, de casar e tal, então, né, morava. E as pessoas, elas não entendem o que, que é isso. Exato. E muitas vezes o, que, o, que, o conselho que você recebe é, ah, sei lá, faz, estuda para um concurso público. Esse é o, con, é o conceito geral do pessoal, né. E Exato. isso não é por mal, porque se você for pensar, o que as pessoas pensam é, ah, a estabilidade, né, Vai estar vai tá legal porque ninguém entende Imagina se eu, hoje. Da minha família, ninguém entende se eu for contar o que, que é explicar isso. As pessoas sabem que eu trabalho na internet, mas entender profundamente a essência do negócio ninguém entende ainda. É exatamente né? É, eu, eu, eu, é complicado quando a gente lida com isso porque a gente não quer magoar né? É, as pessoas que, que, que nos amam, né? Como os nossos pais, irmãos. Às vezes, às vezes, tem pessoas que é casada e a própria esposa não dá esse apoio. Né, que a pessoa precisa, ou filhos, né, às vezes pessoas com um pouco mais de idade também já estão entrando nesse negócio e não tem o apoio dos filhos, mas é muito importante que você tenha a convicção de que aquilo, é, se for feito da maneira correta, vai dar certo. Né. É, é complicado porque isso já faz parte de uma cultura né, que vem implantada em, em nossa mente é, desde que nós somos crianças, né, que nós devemos é, estudar né, passar em concurso público ou então fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego, para no futuro se aposentar e depois ter que continuar trabalhando porque a aposentadoria não é suficiente e morrer trabalhando. Né? Então, uma das coisas que eu, que eu muito inclusive antes de, de trabalhar com marketing digital, é, eu já ouço e já trabalho muito, é a questão do mindset. Né? Muitas pessoas perguntam, mas o que é mindset? Mindset é a forma como você pensa, é a forma como você vê. Né? Ou seja, tudo tem duas faces, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, então depende de como você quer encarar esse, esse fato que você tá vivendo naquele momento, né? Então é uma questão de você mudar, né? Então você vê muitas pessoas olhando com um olhar negativo para determinadas coisas. É, às vezes, pessoas que fazem comentário, me pedem opinião, e eu falo, cara, muda a sua forma de pensar, procure ver por esse outro lado, né? Então, assim, eu me espelho muito em pessoas de sucesso eu penso assim se ela pode eu também posso então se você já já muda essa forma de pensar você já começa a ter um, você já começa a subir um degrau na escada do sucesso porque se você é só você pensar poxa se aquela pessoa pode eu também posso né então é, é bastante complicado eu sei que é, é, é não é fácil lidar com as pessoas nesse momento de transição mas uma coisa é fato quando você começa a mostrar você está tendo sucesso, aí todos vão passar a te apoiar. Essa parte de, de mentalidade ela é importante, porque a, a, a nossa motivação interna ela vem, ela vem da mente, da, da mentalidade. Não, não é um, um esforço físico, cansaço físico, ela vem da mente, é a mente que faz a gente se, se motivar. E o problema da, da motivação muitas vezes é quando a coisa começa a dar errado, e a tendência é dar errado. Quem está começando, a tendência é dar, dar errado. Isso é fato, porque a gente não sabe fazer o negócio ainda. E a tendência é dar errado. Só que o que as pessoas não entendem, e muita gente né, fica frustrado com isso, é que vai olhar vídeos do pessoal que está tendo resultado já, isso acontece frequentemente, a pessoa está mostrando os resultados, está mostrando a parte boa. Só que a grande maioria teve o um início complicado também. Poucos, poucos hoje que têm sucesso, poucos mesmo, eles começaram com algum privilégio. E aquele ponto que você falou ali de você olhar para uma outra pessoa que tem sucesso e falar, não, mas não dá tá nada de diferente aqui. Se ele tem sucesso, eu também tenho. Tenho as mesmas, eu também posso ter. E isso é totalmente verdade, porque a grande grande maioria dos que tem sucesso hoje, eles não tiveram nenhum privilégio no início. E isso é um motivador. Porque quando a pessoa está com um problema, que foi o seu caso, agarra a força, o, o sangue nos olhos que se fala, é muito maior. Aquela pessoa que tem que tem uma coisa assim, como é que eu vou dizer, que não tá com um, uma motivação grande no início, porque tá tudo bem, já tem um ótimo salário, tem um ótimo emprego, talvez não vai arregaçar tanto as mangas e, e, e trabalhar forte. E essa parte que você falou de olhar para uma pessoa que tem sucesso e falar, nossa, eu também posso, é totalmente, é isso aí mesmo, né? Porque a maioria não começou com um privilégio. A maioria começou de uma forma totalmente do início, com problemas. Né? E o que o pessoal tem que entender é de não olhar só ah, quem está compartilhando hoje resultados. Dele. O que acontece muito é que a pessoa pensa, ah, nossa, mas só eu que não consigo? Só que não, ah, tem que ver que teve, todo mundo teve um início. E esse início é né, o que vai te levar até o sucesso, se você tiver a mentalidade, tiver a motivação, tiver, né? Estudar, trabalhar forte mesmo. Não é chegar em casa, assistir uma hora de televisão e depois ficar 15 minutos trabalhando, né? É chegar em casa e trabalhar mesmo. Isso. Eu me lembro que quando eu comecei, eu trabalhava num lugar que era um pouco longe, então eu gastava um tempo no, no para ir até lá e voltar, sabe, alguns uhum. anos atrás. E eu chegava em casa, então era um pouco depois das seis da tarde, e ali assim eu ficava até um pouco depois da meia-noite, sabe? Que, que era até onde eu, eu aguentava para trabalhar e depois no outro dia tinha que levantar de manhã de novo, tinha que, e isso era uma rotina, sabe? E isso não é fácil, a gente fica cansado, e o cansaço mental também é demais, porque você trabalha, trabalha, trabalha, e não vê um resultado. E é, é, é normal, né? O seu caso falou 10 meses ali sem ter resultado, e mesmo assim continua persistindo, isso é ótimo. É, isso, isso também me lembrou uma historinha, né? É, que é mais ou menos assim, é, um cara muito rico, né? tem lá suas posses, né, e uma pessoa que já era um pouco mais simples e humilde, eles dois eram amigos, né, e aí é, a pessoa mais simples olhava para ele e falava, poxa cara, que legal esse teu carro que você tem, né, o cara com um carro importado lá, poxa, eu queria muito ter um carro como esse seu, né, e aí de repente eles andando ali pela casa do cara ali, né, e, e aí o, menino, o rapaz falou assim, poxa, que legal essa tua casa, né? bastante grande, piscina, tudo, poxa, eu queria muito ter uma casa como essa sua, né, e aí, de repente, eles olharam para o lado ali, tinha um heliponto, aí tinha um helicóptero parado ali no heliponto, ele falou, poxa, esse helicóptero é seu? Ele é, é meu. Poxa, cara, eu queria muito ter um helicóptero como esse seu, né? E moral da história, quando eles pararam para conversar, daí o cara contou a história como ele chegou né a ter esse a ter, ter tudo que ele tinha ali, e aí a pessoa simplesmente não quis, né? Ou seja, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas não estão dispostas a pagar o preço do sucesso. Né, o sucesso ele tem um preço então a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar esse preço né? o que muitas pessoas não sabem é que 90% dos milionários do mundo todo é, eles vieram de baixo né? ou seja, a riqueza ela está trocando de mão constantemente e então assim a, a grande maioria acha que todo mundo nasceu preço de ouro é. na verdade não é assim, então tem gente ficando milionário a todo momento, assim como tem gente indo à falência a todo momento né? Só que para você chegar naquele ponto E conseguir uma estabilidade Você tem que pagar um preço E é o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer é, Elas não querem pagar o preço né? Você vê, a gente está conversando aqui agora São 20 para as 8 Você me falou que daqui a pouco vai fazer um, um ao vivo Com o seu público aí do Periscope E você já, já se passou um dia inteiro Que você já trabalhou né? Então, o que acontece muito E isso, né, a gente é, sabe que é assim O pessoal chega em casa e vai para o sofá essa é, é, é o normal. Então, ó, é difícil. Quer ter alguma coisa a mais? Quer ter alguma coisa além? Tem que fazer além. Não, não, não tem muito o que falar sobre isso, né? Exatamente. Uma coisa, como Exatamente. É e tá, beleza. Você estão 10 meses ali, começou sem resultado tá, e tal. Legal, começou a ter um resultado bacana. Como é que é a sua, a sua rotina hoje diária? O que, que você faz durante o dia, basicamente? É, é online o tempo inteiro? Como é que é? Trabalha, estuda? Como é que é o seu processo hoje? Então, é, uma das coisas que trabalhar com marketing digital me proporcionou foi fazer uma coisa que, que eu não não é, eu posso fazer hoje e não podia fazer antes, né? É uma das coisas que eu detesto fazer é acordar cedo, né? Eu sou uma pessoa assim meio coruja, né? Eu gosto mais da noite. Então assim, hoje graças a Deus eu posso acordar um pouco mais tarde, apesar que às vezes nem tanto, né? Porque muitas vezes eu acordo cedo para levar meus filhos para a escola, mas na maioria das vezes é minha esposa que faz isso. Então hoje eu acordo um pouquinho mais tarde, né, por volta de nove, nove e meia. Né, é, daí eu vou para a minha academia, vou, vou treinar um pouquinho. Quando eu retorno, eu começo, eu inicio minhas atividades online. Né, então eu venho para o computador, entro no meu e-mail, no Facebook e começo a trabalhar. É, eu confesso que eu ainda não sou um pouco muito organizado com essa, com essa questão de cronograma. né? Eu já, já até comentei com a minha esposa que eu preciso me policiar um pouco mais com relação a isso. É, porque ainda meu meu, meu meu meu minha organização é um pouco bagunçada mas eu preciso ter um pouco mais de regra para é, estipular os dias que eu vou gravar os vídeos dias que eu vou é, trabalhar só com publicações no, no, no site no blog no, no Facebook para poder render mais ainda né mas como eu ainda estou no início é, eu estou aprendendo devagar eu estou aprendendo então assim é, eu trabalho muito pelo Facebook né que eu é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que eu gosto muito, né? Só que antes do marketing digital eu fazia como a maioria das pessoas faziam, né? É, eu entrava no Facebook, passava horas e horas ali fazendo o quê? Compartilhando vídeos, é, publicações, posts, comentando, fuçando a vida Foi ali. E, dos outros. É, fuçando a vida dos outros e perdendo tempo. Né? E hoje eu faço o oposto, eu continuo dentro do Facebook, continuo fazendo o que eu gosto, porém eu estou ganhando dinheiro com isso. Hum, né? tá certo, tá certo. E, e, mas basicamente o dia é isso. E aí. Como eu não gosto de acordar cedo, né? Eu, por consequência, acabo dormindo tarde. Então, eu não, não, não tenho muita dificuldade com isso. Então, todo dia eu vou para a cama por volta de 11h30, meia-noite, meia né? E, mas, basicamente, das 11 horas da manhã até as 11 horas da noite, eu estou conectado online, aprendendo, respondendo mensagem, respondendo e-mail, fazendo vídeo, fazendo lives. Enfim, tudo que eu preciso fazer para que o meu trabalho é, seja bem feito. E para que as pessoas também que me seguem aí, que eu tenho dado dicas aí para algumas pessoas aí que, que também não, não, não, ainda não estão tendo resultados no marketing digital, possam ficar satisfeito com, com, com o trabalho que eu estou que eu, que eu fazendo, né? Essa parte de, de, de se organizar ela é interessante até porque acaba sobrando mais tempo para você depois quando você começa a se organizar, né? Você, vê, você falou de acordar um pouquinho mais tarde, o meu caso é exatamente o oposto. Eu acordo por volta das 5, 5 e meia da manhã. Então a parte da manhã eu guardo para produzir conteúdo, para estudar alguma coisa importante, que é as partes que mais me dão resultado no meu negócio. Exercício físico, qualquer outra coisa, eu faço na parte da tarde, que é quando eu já estou um pouco cansado, daí eu já eu coloco pra tarde daí. Sim, sim. Mas é o, o bom de trabalhar pela internet online é essa parte de você poder escolher, né? Você escolheu trabalhar é, até mais tarde à noite e acordar de manhã, tá ótimo, sabe? Ó, tem o Dani Edson lá do, do afiliado de sucesso que ele trabalha de madrugada. Ele começa a trabalhar às dez e pouco da noite, quando o pessoal vai dormir, ele trabalha durante a madrugada. Eu, eu, eu costumo dizer, Alex, que é, é a tua liberdade, cara. Você tem tua liberdade, é teu negócio, é você quem faz. Só que aí que tá, aí entra um outro problema, né? A partir do momento que você não tem patrão, você não tem chefe, você tem que se policiar, você tem que se cobrar para fazer as coisas. né? Não só na, na hora que tem que ser feita, mas como é, bem feito, né? É, só que isso te traz uma liberdade, né? Então, por exemplo, até esses dias atrás eu, eu, eu queria gravar um vídeo é, externo, né? É, só que não pude porque infelizmente não para de chover aqui em Curitiba, mas, poxa, Curitiba tem lugares lindos, maravilhosos, cara, tem parques, coisas que eu adoro aqui em Curitiba e que se eu tivesse qualquer outro trabalho eu não poderia fazer. Né? Então, assim, um dia que é um, um sol maravilhoso, eu posso pegar meu material de gravação, ir para um parque aqui e fazer um, uma, uma gravação lá, num lugar maravilhoso, extremamente tranquilo, gostoso, onde eu gosto de estar, com uma tremenda qualidade de vida e coisa que muitas pessoas é, não podem ter esse privilégio. Né? E, e assim, como hoje eu estou trabalhando 100% com marketing digital, eu tenho esse benefício. Mas tem muitas pessoas que iniciam né, o marketing digital como uma forma de, de renda extra, então, a pessoa às vezes, tem o trabalho dela ali, aí ela vai pegar ali duas, três horas do dia dela e vai se dedicar para começar a ter uma renda extra e futuramente, se realmente ela se identifica com aquilo, ela até acaba saindo do emprego para se dedicar exclusivamente ao marketing digital. É isso, eu acho, isso é o recomendado, né? Exatamente. Com minha é, é o recomendado? Exatamente. Assim, eu, né, eu não pude fazer isso, né? Porque, enfim, eu fui conhecer o marketing digital já em outras circunstâncias. Mas o ideal é exatamente isso, né? Se você tá trabalhando e tem um tempinho livre, cara, é a tua liberdade. Sabe? Começa, se dedique. Principalmente se você, se você é novo, né? A gente sabe que hoje a maioria das pessoas que estão na internet ali entre 18 e 30, eh, 30 anos, né? Por aí. É, cara, agora é a hora de você dar o sangue, de você dar o máximo de você, para que no futuro você fique tranquilo, sabe? Que você possa chegar aos 50, 55 anos e não tenha que ficar se matando de trabalhar e se preocupando com... A aposentadoria, a IMSS, essas coisas que daqui a uns anos não vai existir. Quem estiver pensando em viver de aposentadoria daqui a alguns anos, vai morrer de fome, infelizmente. É, eu acho também, eu concordo que a grande coisa de agora é a gente trabalhar para pensar no futuro, né? Tem que arrumar o futuro, ainda mais quem tem família, quem tem filho, quem tem uma, uma série de coisas, porque muita coisa vai mudar ao longo dos anos e a gente tem que estar preparado para isso, né? Essa, essa, essa parte aí de, de mudança, ela, ela vai acontecer. E o fato de, a gente falou antes ali de, de levantar cedo ou tarde, é, o, o conceito de liberdade é esse, é a escolha, você ter a escolha de poder né, fazer o que você achar que está certo dentro de uma... É claro, o que, o que a pessoa tem que entender, quem está assistindo tem que atender, tem que entender, é que não é uma bagunça, né? Não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, porque muita gente prega para vender os seus conteúdos que você vai sentar na praia com um notebook e, e trabalhar meia hora e vai ficar milionário, sabe? Isso... Eu até hoje nunca trabalhei na praia, nunca, na verdade, nunca trabalhei nem no shopping, sabe? Porque eu trabalho com foco, com produtividade, eu nunca, nunca trabalho em lugar externo, assim, para não me desprender a atenção. Então, mas o pessoal prega isso, né? Você deve ter visto isso em um monte de, de lugares já, que você vai trabalhar meia hora e vai faturar um milhão de reais, sabe? Isso é bem difícil de acontecer. A gente tem essa liberdade, sim, mas é um, é um, é um trabalho, tem que focar, tem que estar ali, tem que, tem, né? tem que, tem que trabalhar firme e duro mesmo, né? Essa parte é interessante. E, beleza, então, você trabalha 100% online hoje, tá tendo um resultado bacana, tá dando para sustentar a família, legal. E da onde que está vindo os seus principais resultados hoje? assim Da onde que vem? É, blog, YouTube, Facebook? O que, que é? O que, que você faz hoje? Então, é, como eu disse, é, uma das coisas que eu mais gosto é, de estar e de trabalhar é dentro do Facebook. Então, eu procuro... É, mesclar tudo com o Facebook né? é, Eu tenho o blog, eu tenho o site Que eu trabalho em conjunto com o Facebook é, O YouTube, por enquanto, ainda não é meu foco Apesar de eu já estar produzindo alguns vídeos é, é, Para o, o canal Mas ainda não é meu foco Mas mesmo assim eu trabalho conectado com o Facebook né? é, Os meus resultados eles vieram basicamente do, do, do Facebook O Facebook daí é, é anúncio? Como é que é? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né é, que pelo fato, às vezes, de você trabalhar com Facebook Ads, você vai ganhar dinheiro, é muito pelo contrário. Né? O fato de você estar tá fazendo um anúncio, de você estar tá pagando para você ter o teu, o teu tráfego ali, é, não, é, é, é, não significa que você vai ter sucesso, que você vai vender os seus produtos. Né? Então, assim, eu comecei experimentando da seguinte maneira. É, eu me afiliei a um produto é, dentro do Hotmart, que eu me identifiquei bastante. E é uma das coisas que eu sempre aconselho as pessoas que me perguntam e que me seguem. Que as pessoas devem se afiliar a produtos que elas se identifiquem. Tá? Tem, as pessoas têm que ter em mente que o, o dinheiro ela é consequência do teu trabalho, do teu trabalho bem feito. Então se você não se identifica com o produto, você não vai saber falar, você não vai passar confiança, segurança para as pessoas que, vão, é, que são possíveis compradores do seu produto, que é o seu público-alvo. Então, eu me afiliei a um produto lá que eu me identifico muito, né? Criei uma fanpage para esse produto e simplesmente peguei o vídeo de, de publicação, o vídeo de vendas, né? Que o, que o produtor disponibilizou lá. É, eu coloquei dentro da fanpage junto com algumas outras é, postagens, né? Lembrando, não, era só, não, não são só postagens de venda, né? O que eu vejo muitas pessoas é, fazendo é só. Post colocando link de afiliado, link de afiliado, link de afiliado e não coloca conteúdo de valor dentro da fanpage, né? Então antes de eu colocar esse vídeo lá, eu criei a fanpage, estruturei ela, coloquei conteúdo de valor ali de qualidade para assim que as pessoas começassem a curtir, elas tivessem algo para consumir ali dentro e aí simplesmente impulsionei esse vídeo, né? Eu coloquei 100 reais de crédito lá na minha conta do Facebook Ads e impulsionei. Uma ali. única vez. Uma única vez. Uma única vez, né? E simplesmente impulsionei. Colo colocou 100 reais, sim. Todo? Não, não separou 10 por dia? Como é que foi? Não, na verdade, como eu não, não entendia muito bem, difícil. Ah, tá, entendi. Jogou 100 reais lá e. Impulsionei o vídeo, né? Legal. E, e, e a intenção desse impulsionamento não era de venda do, do, do produto, porque eu não coloquei nenhum link de afiliado. Né? A intenção era que as pessoas visualizassem o vídeo e curtissem a página. Então a ideia foi trazer público qualificado. Então, existiam duas formas de eu fazer impulsionamento. Ou eu impulsionava uma publicação é, para visualização de vídeo, ou eu fazia uma publicação para curtida na página. Né? E eu analisei, através de algumas pesquisas que eu fiz, que é, curtida na página era um pouco cara. Né? E, para minha surpresa, né, eu, eu tive muitas curtidas na página por causa desse, desse impulsionamento. Mas você, o é. anúncio foi feito para curtidas ou para visualização de vídeo? Para visualizações de vídeo. Ah, tá. Mas daí para as pessoas visualizar o vídeo, acabavam curtindo a fanpage porque exatamente foi uma consequência, né? É. Então o que acontece? Como esse produto ele está dentro de um micro nicho, né? E os micro nichos a gente sabe que são poucos, expo... pouco explorados, né? É, o valor da visualização ficou muito baixo. Sim. Né? Então eu estava pagando é, um centavo para cada 100 visualizações. Né, e, e, então você imagina? Se, é, eu, é, eu não estava nem analisando a métrica ainda do, do, do Facebook, que, como não era para curtida na página, eu não, não tinha como dizer quantas curtidas eu estava ganhando a cada 100 visualizações. Mas se fosse 10%, né, vamos dizer que cada 100 visualizações 10 pessoas curtissem a página, Nossa. poxa, é, eu pagava um real para cada mil curtidas. Tá, né? Como é que era? era? Era um Como é que era a métrica? Cem visualizações era quanto? Um centavo. Então, eu estava pagando zero. 0,1 um centavo por curtida. É, é, é assim. É, é um, um décimo de centavo, nem, nem sei fazer essa coisa. Era, era 0,0001. Um centavo por curtida. É. É. Então uhum. o que, que acontece? É, na média é, de outros impulsionamentos de é, que eu fiz para visualização, visualização de vídeo, era um centavo por visualização. Sim ou seja esse esse vídeo estava tá me dando 100 vezes mais visualização então, você atribui você acha que porque o vídeo teve um engajamento bom com o público não só porque teve um engajamento bom mas porque ele é, era de um micro nicho então eu, como quando é um, é um micro nicho costuma -se ser o público mais engajado não é exatamente além de ser mais engajado ele era pouco explorado e por ser Sim. pouco explorado ele tinha um valor muito baixo né não tinha concorrência ali para para ah, então né? isso não tinha concorrência, legal. Exatamente. Então o que, que acontece? Em menos de um mês eu obtive mais de 17 mil curtidas nessa fanpage, né? E aí o que que acontece? Toda a publicação que eu colocava lá, tá? É, eu colocava meu link de afiliado aí. Então eu colocava uma, um, um, um conteúdo de qualidade, de valor ali dentro para que as pessoas que curtiram aquela página consumissem e interagissem com aquela publicação, né? Para dar mais engajamento, né? porque daí o Facebook ele analisa tudo isso todas essas métricas, né? Então quanto, quanto, quanto mais a pessoa curte, comenta ou compartilha uma publicação sua, mais ela vai receber posteriormente novas atualizações da sua fanpage. Então se essa pessoa no primeiro momento ela ela viu, curtiu sua fanpage, clicou às vezes até no teu link de afiliado, mas não comprou o teu produto, né? E ela está interagindo com suas publicações, né? Ela vai continuar recebendo. Amanhã depois essa pessoa pode mudar de ideia e comprar o seu produto. Então foi o que aconteceu. Aí saíram minhas primeiras vendas, né? Depois que eu comecei a ganhar dinheiro com essas primeiras vendas, eu pensei, falei, poxa, vou agora eu vou dar uma turbinada nesse negócio. Deixa eu pegar e agora fazer um anúncio, é, fazer um anúncio mesmo, né? Só que, olha só, mesmo eu fazendo o anúncio, aí eu comecei a vender mais também, né? Mas mesmo eu fazendo o anúncio, 70% das minhas vendas ainda vem desse, desse tráfego orgânico. Legal, né? e, e como é que você faz para saber? Você arrastaria com, com, com, com o código do Hotmart, aquele? Como é que é? Exatamente, é. Os primeiros eu não coloquei, né? Então, Sim. esse ficou o orgânico. Quando eu comecei a fazer o, o, o, os anúncios, daí eu coloquei, né? Aquela extensãozinha S, S, C, SRC, né? É, Source SRC. saber né? de onde que estava vindo né? as vendas, porque eu fiz é, vários tipos de anúncios para fazer teste, né? Anúncio Sim. só para celular, anúncio só para desktop. né? E qual foi o melhor que você achou? Rapaz, é, nesse produto que eu estou divulgando agora, nesse nicho, o que me deu mais resultado foi desktop. É, ah. é, desculpa, desktop não, é, celular. Então é um caso à parte, né? É, Não, é, eu tenho analisado que é, a maioria das pessoas estão no celular. Esses dias eu estava fazendo um teste com um outro produto e fiz a mesma coisa. Eu uhum. separei um anúncio para celular e um anúncio para desktop. E os, os anúncios para celular estão tendo mais alcance e estão tendo mais visualização. É, o, o que me refiro é a parte da compra, né? É que o pessoal às vezes não compra no celular. Mas nesse caso, os anúncios, eu, eu, os dois anúncios que eu fiz, só saiu anúncio de compra, é, só saiu compra no, nos anúncios feitos o celular. Então tá ótimo, tá aí uma é dica, dica: o pessoal testar fazer anúncio para celular. Exatamente. Depois eu até paralisei a, a, os anúncios para desktop porque tava com a métrica muito baixa e eu tava gastando dinheiro à toa. E, e aí foi muito bom. Só que mesmo assim, 70% das minhas vendas ainda estão vindo daquele tráfico orgânico. Ou seja, se hoje o Facebook bloquear minha conta, eu vou continuar fazendo vendas. Porque minha Não. fanpage vai tá lá. Eu vou continuar publicando dentro da fanpage. Muito é. bom. Então, para quem está assistindo aí agora, veio um caminhão de dica aqui, né? Então, primeira coisa que você começou foi que você escolheu um produto onde você se identificava, para poder falar com autoridade, com propriedade. Para poder até ter um pouco mais de motivação em pesquisar conteúdo para publicar, para sua fanpage. Então, um, um, um produto que você se identificava no assunto. Uh, um outro ponto interessante foi um produto num micro-nicho. Você evitou um pouco a grande massa, tirou um pouco da concorrência, todo mundo brigando de faca. Você entrou num micro nicho segmentado, onde você estava ali, criou aquela sua, sua audiência. A técnica principal que você usou então basicamente foi criar uma fanpage, hoje o pessoal, isso é interessante para quem está assistindo, que o pessoal ele, ele perdeu o foco da fanpage, o pessoal não quer mais fazer fanpage, porque o Facebook ele teve aquele negócio que não mostra mais publicação para ninguém, se você não pagar e tal, o aquele negócio? Que hoje eu tenho aqui fanpages que tem um número assim enorme de, de curtidas e o Facebook mostra para 1% do público, tem esse, esse problema. Então o pessoal parou, mas no seu caso, você criou a fanpage do, do, desse assunto, você pegou um vídeo que não foi você que fez, pegou do próprio produtor, embedou lá, tá ótimo, na fanpage e colocou um dinheiro lá para para divulgar a fanpage. Estratégia 100% eficaz. Só que aí que vem a sacada. Você começou a publicar conteúdo na fanpage, as pessoas que chegavam lá viam que tinha um conteúdo e aí você falou que aumentou o engajamento que esse público tava lá. O que que seria esse aumentar o engajamento? Você respondia comentários, como é que é? Exatamente. É assim, quando as pessoas, é, por exemplo, marcavam ou faziam algum tipo de comentário em qualquer publicação, primeira coisa, eu vou lá e curto. Né? É, e, e aí eu via as, as publicações que estavam dando mais engajamento, ou seja, as publicações estavam tendo mais curtidas, que estavam tendo mais comentários, que estavam tendo mais compartilhamento, é, muitas é, publicações estavam tendo marcações, né? as pessoas marcando seus amigos ali, o que faz com que a sua a sua a sua página ela vai tendo um, um crescimento orgânico né porque você não está pagando por aquilo ali e ele está sendo alcançado cada vez mais né então assim é, a pessoa comenta alguma coisa que, que eu vejo que é uma dúvida da pessoa eu respondo ali tá então isso que é bastante importante as pessoas precisam ver que tem alguém ali por trás que está preocupado é, exatamente tá... isso né exatamente e isso é uma coisa que, que eu imaginava que tinha dentro do Facebook mas eu não sabia o nome depois eu vim descobrir que chama-se né que é um, uma métrica lá que o Facebook utiliza lá, um algoritmo, para fazer com que as pessoas, para que aquelas pessoas recebam, né, e depois eu percebi isso no, no, na, minha própria, na minha própria página mesmo, é, que as pessoas recebam né, as publicações daquelas fanpages, né, e eu percebi que, poxa, por que tem algumas fanpages que eu recebo mais é, atualizações e outras que estão sumidas? E eu, ver né, lá no meu Facebook, né, na, minha, na minha página, e eu vi que tinha páginas que eu tinha curtido há muito tempo e não aparecia mais nada. Por quê? Porque quando você para de curtir algo, compartilhar ou comentar algo de uma determinada fanpage, é, o, o Facebook entende que para você aquilo ali não tem mais importância. Então ele começa a mostrar para você aquilo que você está mais engajado naquele momento. Né? É. Então, por isso que é muito importante as pessoas não esquecerem do seu público-alvo. Não adianta você simplesmente botar um, um anúncio lá, selecionar o público-alvo... As pessoas curtirem a sua página se você não der um, um conteúdo de qualidade para eles. Se você não fizer com que eles interajam com você, para que cada vez que você postar um anúncio novo, uma publicação nova ali, aquela pessoa receba ali na, na sua timeline. Né? E sempre se preocupar em ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo chamativo, que faça com que a pessoa pare, analise, leia, curta, clique. E, e, e esse né? conteúdo, esse conteúdo que você publicou na fanpage para engajar o pessoal, é um conteúdo que você criou? É indicação de artigo de blog? É do produtor? Como é que é isso aí? Então, algumas coisas eu crio, né, através de pesquisas que eu faço na internet. Outras, é. eu pego, né, o, o, o produtor, ele tem lá o, aquele. Como é que fala? Link alternativo? Isso, link alternativo, né, onde eu crio o link lá para o blog dele. Então, eu puxo algumas. Algumas publicações do blog dele, né? E outras através do, do, do próprio produtor mesmo, né? Que a gente analisa lá algumas coisas e repassa para a fanpage. E o que, que você acha que, que, que dá mais engajamento? Imagem? Texto? Link? Olha, com certeza vídeos, né? Vídeos aqui, é o um, é engajamento, né? A gente sabe que o ser humano ele é preguiçoso por natureza, né? Sim, então, é. se ele puder evitar ler e. Ler, vai olhar um vídeo, né? ele vê um vídeo, né? Mas, assim, quando você tem uma imagem com um texto é, bem, bem dentro do, da, da, daquilo que, que é o seu produto, o ele texto, também tem bastante engajamento. Porque acaba viralizando, né? Exatamente. A pessoa compartilha, a outra compartilha, a outra compartilha. É, é muito importante as pessoas começarem a, a, a entender um pouco mais sobre os gatilhos mentais, né? É, hum. Um dos gatilhos mentais que eu utilizo muito dentro da fanpage é o da curiosidade. Né? Então, quando você deixa a pessoa curiosa, ela clica, ela quer para ela ver e aí ela vai acabando conhecendo o seu produto e acaba uma hora ou outra optando por, por, pela compra. E olha, e olha só, um detalhe, tá? Esse produto que, que, que realmente é o que eu mais estou vendendo hoje em dia, ele não é um produto que a pessoa opta pela compra na hora. Sim. O que é um problema, para quem, quem trabalha com venda, sabe, né? que hum. o, o maior inimigo de um vendedor eu é o travesseiro. Né? Então, Sim. quando a pessoa bota a cabeça no travesseiro, ela pensa duas vezes e acaba... Né? Mas, infelizmente, esse produto não, não é um produto que, que as pessoas é, decidem na hora. Então, a maioria das, das vendas, elas ocorrem assim, dentro de uma semana. Então, Mas aí, você os seus links de afiliado você envia para alguma lista de e-mail do produtor ou, ou é a sua própria fanpage que traz aquele usuário de volta? Não, não, é a própria fanpage. Né? Não, ah. na verdade, é, é a pessoa, aquilo que eu falei para você, pelo fato de eu estar ali sempre alimentando eles, é... Que... as publicações sempre daí, né? As publicações... E aí o que acontece? Eu recebo muitas mensagens também, né? Mensagens em hum. box de dúvidas. E aí, aí por eu estar sempre respondendo, né? E eu sempre falo, olha, se você tiver mais dúvidas com relação a isso, não hesite em enviar uma mensagem. Então, hum. ou seja, eu tiro um dia, dois dias da semana só para estar respondendo as dúvidas das pessoas, hum. né? Então, é, é por isso que as pessoas, elas sentem confiança em comprar, porque elas sabem que tem alguém ali que está preocupado. Em, em, em atender você, ela de, da melhor maneira possível. né ah, que, que massa. É, e essa parte, por ser de, de um micro nicho que você falou, esse engajamento também é maior porque é mais focado. Você vê, aqui, nicho de marketing digital, por exemplo, é muito abrangente. Né? Vai ter uma pessoa que quer aprender marketing digital que tem um restaurante. Tem uma pessoa que quer ser afiliado, sabe? são públicos totalmente diferentes. Então, a comunicação é muito, tem que ser muito abrangente. Não, a gente não consegue focar em assim, 100% para comunicar com um público específico. Já no caso de um micro nicho, você consegue focar na né, comunicação mais específica, até o conteúdo vai postar, com certeza vai agradar a grande maioria, que fazem parte daquele, daquele público, é muito legal. E assim, uma coisa que você falou bem interessante, é que aí, legal, você começou a ganhar dinheiro com a fanpage no formato orgânico, o que está ótimo, colocou 100 reais lá, cresceu ela, começou a ganhar, mantém, colocando conteúdo, interagindo com o público, e aí foi fazer anúncio. Ótimo, a gente tem hoje um problema de anúncio de conta bloqueada, o pessoal bloqueia, o Facebook bloqueia as contas, e você falou uma coisa interessante que é, se o Facebook bloquear a sua conta, nem tudo está perdido, <risos> né tem o, a parte orgânica que vai continuar ali. Eu sempre recomendo ah, essa ah, geração de tráfego de negócio através da parte orgânica, criação de conteúdo, ou o que for, tem que ser feito em paralelo, o, o anúncio é bom, é uma forma de vender, de gerar uh, lucro rápido, se você fizer de forma correta, mas manter a criação de conteúdo, manter formas orgânicas em paralelo, porque a forma orgânica ela vai te dar um resultado a longo prazo. O que detalhes, vai ser. Bem... É, é, só para complementar, é, hoje, tá? Na, na data de hoje, o, essa fanpage ela já está com quase 28 mil curtidas, né? E ela deu uma diminuída aí por um erro meu, né? Porque quando acabou aqueles 100 reais lá eu deixei faltar. E aí fiquei um tempo sem, sem o meu vídeo estar tá rodando. Aí depois eu fui e coloquei mais dinheiro para poder continuar rodando esse vídeo. Uhum. Mas veja bem, eu fiz essa fanpage em dezembro de 2015, tá? Nós estamos já em quase final de fevereiro. Sim. E até hoje eu não gastei 20 reais com esse em funcionamento. Tá? Eu, eu vou deixar ele rodando até o final de, de 2016, que é para ele só continuar trazendo o público. O público selecionado né? Sim. Então o que, que acontece Amanhã depois eu vou estar com 30, 40, 50 100 mil curtidas na página E se eu continuar mantendo esse nível de engajamento Das pessoas, eu vou continuar tendo As vendas orgânicas, E é, é, é por isso que eu falo Para as pessoas é, é, hum, Não focar só exatamente no ads Porque se você tiver sua conta bloqueada Você perdeu dinheiro E não tem venda, né? e acaba se frustrando que, que ótimo. E uma dica também que você deu, que foi muito legal, é para quem faz anúncio hoje, testar fazendo celular. E eu acredito que uma, uma da, dos motivos de você estar tendo um bom resultado hoje no seu anúncio através do celular, é que muita gente não faz anúncio para celular porque acha que não vai ter um bom resultado. E no seu caso teve. Então fica uma dica pessoal de ir lá e testar, fazer um anúncio para dispositivo móvel. Bem interessante. Ô César, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Vamos fazer uma, vou fazer uma pergunta que o pessoal gosta muito de, que eu faça, que é, imagina a situação que hoje você não tem absolutamente nada. Você não tem nada, você não, não tem a fanpage, não, não tem nada, não, não ganhou nem real online, não, não ganhou nada. Mas você sabe o que você sabe, na sua mente você sabe o que você sabe hoje. Quais que seriam os seus primeiros passos amanhã de manhã? O que você começaria a fazer amanhã? Bom, basicamente... Assim, você não, não, não tem nada, mas você sabe o que você sabe. Então, é, aí a gente entra muito naquela questão, né? putz se eu tivesse o, a, o conhecimento e a maturidade que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos atrás, eu estava bem, é. né? É, eu também Bom, penso isso. É, o que, que acontece? É, basicamente, eu ia ligar meu Facebook e ia começar do zero. Porque é, uma das coisas que eu tenho em mente, que as pessoas têm que ter em mente, é o seguinte, cara, pelo menos para mim, o Facebook é uma ferramenta fantástica de marketing para quem souber trabalhar, tá? porque ela só tem crescido nos últimos anos, né? é, milhares de pessoas no Brasil já estão conectadas e a cada ano que passa vão se conectar cada vez mais. Né? Então, às vezes a pessoa não sabe escrever o português corretamente, mas ela tem uma conta no Facebook e está lá publicando e postando. Com certeza. Né? Então, certamente eu iria iniciar pelo Facebook, porque... Né? É, é, se eu, mesmo que eu não tivesse um centavo no bolso, mas tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que eu já poderia ganhar dinheiro dentro do Facebook é, sem investir um centavo. Né? Então, e ia montar a minha fanpage, e ia me filiar novamente a um produto que, que eu, eu realmente me identifico, tá? porque existe um ditado, é, um ditado não, é, na verdade, é, um, um, eu vi uma, uma, uma matéria uma vez atrás, do é, programa do Roberto Justus, né? Aquele programa que ele apresentava lá o aprendiz, né? Aonde é, existiam duas é, duas finalistas lá do programa dele, né? E ele simplesmente olhou para as duas e disse, né, Ali a gente sabia que uma das duas tinha que ser eliminada para a outra ser contratada, né? Então ele disse para uma é, dizer é, dizer para ele o que que por que, que ele deveria contratar a outra, né? E vice-versa. Então ele perguntou para as duas, falou, fulana, é, eu, por que, que eu devo contratar a sua amiga aqui? E aí para a outra mesma coisa, por que, que eu devo contratar essa amiga aqui? E as duas ficaram assim, ah, é, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque não sei o quê. Daí a outra, ah, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela não sei o que. Daí ele falou, mas como? Se você se contratar ela, você perde a vaga. Se eu contratar ela, você perde a vaga. Daí elas ficaram assim, né? Moral da história, ele falou, bom, se eu estivesse no lugar de vocês... Eu simplesmente diria o seguinte, eu não vendo aquilo que eu não compro. Então essa dica fica para as pessoas também que, que querem fazer o negócio pelo dinheiro. Né? É, se você faz pelo dinheiro, você não comprou a ideia, se você não comprou a ideia, você não consegue vender. Então eu sou assim, eu não consigo vender aquilo que eu não compro. Então eu me filiaria novamente a um produto que eu me identifico, que eu gosto, que eu, que eu acredito nele, que eu sei que ele vai trazer um benefício para o pro meu público-alvo e iniciaria tudo de novo. Que ótimo, então uh, para quem está começando agora, segundo as dicas do, do César, ir para o Facebook criar uma fanpage, uh, primeiro ir para o Hotmart encontrar um produto que, que venda adequadamente, que você se identifique com ele, vai para o Facebook, cria uma fanpage relacionada a esse assunto, posta um conteúdo lá para não deixar a casa vazia em relação a esse, a esse nicho, a esse subnicho, uh, Pega ali, é, come uma pizza a menos no mês e pega uns 100 reais, coloca de publicação lá no, no Facebook para dar um up na fanpage. Começa a crescer ela organicamente, postando mais conteúdo, é, respondendo as pessoas, respondendo inbox se alguém chamar, curte o comentário, gasta um tempo ali interagindo para que o Facebook passe a mostrar as suas publicações para mais pessoas. Faz postagem aqui, é uma parte interessante que você me falou faz postagens no, lá na sua fanpage, com o seu link de afiliado nas, nas postagens, né? posta uma, alguma coisa lá e coloca o seu link de afiliado como chamada para ação junto com a postagem. Todas as postagens, mesmo que ela for compartilhada, o seu link de afiliado vai junto sempre. Exatamente. Aí cresce organicamente, começou a ter um resultado, investe um pouquinho mais para crescer a fanpage e investe um pouquinho em anúncio. É por aí o caminho que está começando? Exatamente. E detalhe, o que, que acontece? É, se uma estratégia está dando certo, não mude. Se ela está dando errado, mude para outra. Né? Então assim, quando a coisa está dando errado, mude de estratégia. Não, não, não, não, não se desespere, né? Porque é o seguinte, a que está dando certo, um exemplo, essa, esse vídeo que eu que eu impulsionei e que está até hoje, é uma das coisas que que ele mais traz também para a fanpage é a credibilidade. Porque se você olhar esse vídeo, esse vídeo tem milhares de visualizações, milhares de comentários e milhares de compartilhamento então quando uma pessoa visualiza um vídeo desse ele fala, opa, aí tem alguma coisa boa porque olha quantas visualizações já teve quantos comentários, quantos compartilhamentos e se você for ver esse vídeo é, você não encontra nenhum comentário negativo né? e se tiver, você tem que aceitar numa boa responder numa boa sem ser é, arrogante, sem ser estúpido com a pessoa né? e, e, e partir para cima não tem essa e, e isso vai dando mais credibilidade, né? E essa parte de você analisar o que dá certo e analisar o que não dá certo, é uma das formas de a gente fazer isso muito fácil hoje com o Hotmart, é o parâmetro que nós comentamos antes, né? Aquele S é e comercial SRC igual 1, alguma coisa que você coloca para identificar da onde que está vindo o resultado. Exato. E aí, por exemplo, você coloca, vamos imaginar aqui a situação que você coloca seu link de afiliado e comercial SRC igual FB orgânico, por exemplo. E lá nos seus anúncios do, do Facebook Ads, é claro que o anúncio tem que fazer um redirecionamento com um plugin e tal, mas você coloca daí, o seu link de afiliado e comercial ah, é FB Ads. E lá no seu painel do Hotmart tipo, você vai ver, opa, tive 12 vendas do orgânico e duas do anúncio. Opa, vou focar no orgânico, deixa o anúncio de lado. Exato. Você foca onde dá mais resultado e melhora aquilo que não dá ou deixa de lado, né? um dos dois ali. É, ótimas dicas, Dicas simples. Uma última dica só para encerrar essa, essa questão de dicas é o seguinte: é, antes de você pegar e botar uma, uma grana preta ali dentro do, do Facebook Ads para fazer anúncio, cara, você primeiro tem que fazer um teste ali, pelo menos 5, 7 dias com valor baixo, para você apenas analisar as métricas, independente de você fazer venda. É só para você analisar as métricas, o alcance, né, é, as interações com, a, com, o teu, com, o teu, com o teu anúncio e o CTR. Né? É. Através disso você já consegue ter uma ideia Se realmente vale a pena injetar mais dinheiro Ou se vale a pena você mudar de estratégia É, porque o que eu vejo isso Só dando um isso aqui rápido O pessoal, ele, esses dias está vindo um grupo ali Nossa, eu investi R$10 reais ontem hoje, e hoje ainda não tive nenhuma venda você é claro que não vai ter venda ainda Não é assim também a coisa né É um processo que deve ser testado Deve ser ajustado Para quem faz anúncio sabe tem, Deve se ajustar a imagem que você usa no anúncio a cópia que você usa, até né, que aquele se fique bom, vai converter legal, e aí você coloca mais dinheiro e aumenta ele. Não vai colocar lá 200 reais hoje para uma coisa que você não testou. É meio que jogar dinheiro fora. Dificilmente alguém acerta de primeira. Legal, Exatamente. bota ali 5, 10 reais, testa, legal, testou, melhora um pouquinho, começou a converter, aumenta o investimento, né? Exatamente. Então, bom. É, César, é isso, fico extremamente contente em ter falado com você hoje, essas suas dicas foram dicas diferentes que eu não, não tinha tido aqui ainda, o pessoal costuma vir aqui falar de anúncio, falar de lista de e-mail, falar de blog, você foi o primeiro que veio aqui e falou de fanpage de forma orgânica, então você fica aí como o primeiro a dar essa dica aqui. Legal! Eu vou, eu vou recomendar para quem está assistindo agora eu vou recomendar, não sei se eu posso, acho que eu posso. Se eu, se eu, se eu, se eu não, não puder, eu vou, eu vou recomendar mesmo assim. O seu endereço. Que, é, ah, eu só vou, vou explicar o que, que é. O César, ele faz, eu acho que é toda quarta noite, não sei se é toda quarta, mas se, se eu tiver errado, você me corrige daqui a pouco, tá? É o ao vivo no, perispo, no Periscope, não é? não é? É isso, né? Isso, exatamente. Eu iniciei, agora a princípio, eu tô, todas as quarta-feiras, às oito e meia da noite, eu estou fazendo uma live aí. É, para estar tá dando dicas e algumas sacadas para as pessoas que querem trabalhar como afiliado e ainda não tiveram resultados ou que querem alavancar os seus resultados aí como afiliado. Né? Qualquer é um pode chegar lá para assistir. É só me seguir lá no Periscope que a hora que eu faz, fizer a live ele vai receber a... uns então, aperta os coraçãozinhos lá e tudo certo. Exatamente. Então é arroba Cesar Borges, underline, tracinho de baixo, top. Isso, isso, isso. Só não esquecendo que é César com S, né? Muita Cesar gente conhece. Isso ah, mesmo. É César com S. Arroba César Borges, underline, traço de baixo. Top. Eu vou deixar aí embaixo na descrição aqui no vídeo. Né? Se coisa, alguém tiver alguma dúvida, só olhar ali. E aí segue o cara lá que, que vai receber umas sacadas ótimas. Inclusive, já estamos com o nosso horário estourado, porque eu sei que daqui a pouco você começa com esse com sua live, vai ter só de tomar uma água e já vai já para lá né exatamente só molhar a gargando um pouco aqui Ô certo então tá de novo eu quero te agradecer por ter colocado o seu tempo aqui eu fico muito contente é para mim para mim é uma inspiração enorme quando eu vejo pessoas que começaram que lutaram que batalharam e hoje e batalharam e hoje estão tendo resultado isso é ótimo isso me motiva motiva eu eu, eu tenho assim total convicção que motiva quem está assistindo Bom, tivemos um pequeno contratempo aqui no finalzinho, mas tudo bem, ainda bem que foi no final, já, nós já, já estávamos nos, nos despedindo mesmo. Então, então assim, César, muito obrigado pelo seu tempo em compartilhar aqui todas essas informações de alto valor aqui conosco, com certeza foi muito bom. E se você que está aí assistindo gostou da nossa conversa, clica no botão gostei do vídeo, já se inscreve no canal e também deixa um comentário sobre qualquer tipo de dúvida sobre afiliados, produtos digitais, como começar online, tráfego, conversão, o que você precisar em relação desse mercado, pode deixar aí nos comentários, que nos próximos vídeos eu vou responder aos comentários, tá bom? Tchau, tchau, até mais!